Sabe a rima em brasa? Você não volta de ladinho, você vai voltar mancando pra sua casa. não como que eu chego, tranquilo agora no intuito. Eu não gostei do jeito que você remexe. Eu rimo e ainda me remexo muito. <risos> <risos> Nada gascar, vai ficar igual a vama de machucar. Tá fudido, vai ficar esmagado quando os tem pra te mastigar. <risos> Ah, ah. Quanto dente ele tem pra mastigar Só que eu mando o um papo reto Só que você vai quebrar todos os seus dentes Porque o moleque aqui é de concreto Você entendeu, meu mano? Acho que cê tá fumando erva Madagascar você remexe muito, esqueceu que é o leão que comanda na selva Ah para de graça meu mano, eu te jogo pra luz Quem comanda na serra é o J Johnny é Roi Julia ah, Tá ligado meu mano, como é que agora você já foi? Oi, oi, oi, oi,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 você sabe que você é um vacilão. Corta o pescoço e ele vai continuar mexendo. Só que aqui na minha mão. E logo, meu mano, cê se ferrou. Vai perder no terceiro porque você trombou logo o Johnny que é seu filme de terror. Uou!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 Chegou até tomar uma água pra engolir Toma, toma, toma vergonha, vai Ai. se fuder Toma, toma vergonha pra não mandar rimar clichê oh. E sem maldade, mano, você que é um escroto Eu não cheguei babar porque o Johnny que é o baba-ovo oh. Fora de graça, meu mano, você vai vendo que agora é sem caô Mandou eu tomar vergonha na cara, eu tentei, mas minha cara esquivou oh. Você aqui, meu mano, você sabe você é um vacilão e aí, qual foi aquele papo lá da Constituição? Sua cara esquivou, ah, não. você não mandou o flow, por isso que agora tá no prejuízo. Se sua cara esquivou, deixa que eu conserto, é exceção de porrada e improviso. Uh! Você tá ligado, meu mano, que eu que vou consertar a sua cara. Não adianta, meu mano, porque na batalha você não mandou uma rima Olha, MC rima, continua, chuta seu cu, cê para na lua. Quero MC que manda na rua. Quer consertar a minha porra, agora conserta a sua. Uh! Porra! Cara fé da porra. <risos> Sem maldade, agora vai se fuder. Minha cara tá suave, a sua que é mais rebaixada do que as ruas de SP. Oh! Sem maldade, camarada, que eu não ramelo. Sua cara é tão rebaixada, a disputa de carro deixou o Corsa no chinelo. Oh! Ah, pode crer, tá? O Corsa no chinelo, pode crer. E você chega com essa boca pra lá, ou todo lado do Rio Tietê. Opa, oh! oh, fã de bosta, tem que olhar pra lá pra poder te dar uma resposta. Oh! Só que agora, eu não sou diferente. Como que eu vim do esgoto se a bactéria tá aqui na minha frente? Uhum. Mas me chamo de porque eu mando um papo reto. Eu não faço enxaguante bucal, porque eu sou terrível contra esse inseto. Vamos! Uhum. Uhum. É uhum. Gente, tô muito Tem um quatro verso, tipo um quatro por quatro, não importa se eu penso num quarto se eu dropo um quarto. Ah, Hoje não tá doce pro MC, mano, eu mando papo. Você vai tomar su papo sabe que eu faço agma que é rara. O beat é na palminha, contra o Neji, toma pomada na cara. Tá uhum. que eu Hoje mano você tá no chão Ninguém mais me derruba não A não ser minha própria mente Menos esse oponente Sabe que eu faço o caminho tá estreito Então toma porque hoje o gancho sabe que é direito Tá suave mas agora nessa batalha Você perde pro prado Porque enquanto você veio todo pra frente Eu tô te matando e tô calmo Você veio falando até dessa brisa Você deve tá drogado Até porque eu percebi que você dropou um doce Mas desceu amargo uh! Você fez acontecer e pra mim você vai perder Não vai ter como se você desenvolver na minha frente, você vai morrer Você deve tá todo travado, na sua mente já caiu um raio Você não é forte, o menor do Detroit perde pro gordinho de Ohio uhum, Mas cadê o Detroit? Mas cadê? Não tá tocando Michigan? Eu sou a minigun, que vou fazendo isso, eu não sou um Que Mas agora eu vou abster, sabe por que que eu mando bem? Doce amargo, N-Bomb, tô explodindo N-Bomberman uhum, Só que tá no tecladinho, é o um Bomberman, tá no labirinto Mas sua vida é um joguinho Tá ligado, parceiro, que você já se atropela. Você nunca jogou na minha favela. Sua bomba no cabe na viela. Oh! Não cabe na viela, mas calma que eu vou improvisando. Cê vai ver quando estourar. Vão falar que eu tô bombando. Oh! Não tá entendendo, tô encaçapando. Vou fazendo, tô no meu caminho. Bomberman, te ganhei devagar. Cê nem pegou o sapatinho. Oh! Não! Mano, que o Prado te matou e né, nem na caneta. Cê acha que cê tá bombando? Só mudou de estilo e aposentou a bombeta. E agora, parceiro, tá ligado que agora você é ignorante. Pros caras, você tá em ascensão. Pra mim, ainda é o mesmo moleque de antes. Oh. E pra mim, você também é o mesmo moleque lá da Norte. Ah, tipo uns 5 anos atrás. Que nas rimas só tinha suporte. Na qual você cresceu primeiro. Parabéns, não é maleável. Só que o que só tinha suporte. Consertar meu flow é insuportável. Oh. Porque você é um problema, igual um maloqueiro que cresceu livre, tem que andar de algema, por isso que você já perde, você não rima, você só encena, gordinho da norte, que só mandava suporte, hoje é o suporte da cena! Oh! Huh. E agora eu te bato, porque eu dou um choque no seu circuito Pra mim eu sou mais um louco da cena, eu pego por pouco, mas eu vou ganhar por muito Não, não, você não vai ganhar por muito, sabe que Dimo, você é um pela saco Em questão de vida, tenho sete vida, só que eu nem me acostumo, elas não chama de gato Só que agora você é fraco, sabe por quê? Que eu mandou um o papo, eu era um gato Eu tinha sete vida, tenho três, porque a morte eu tô fudendo de quatro tá ligado que agora você no cu?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 Vou fazendo essa punch, sabe que Brenos aqui já surpreendeu. Visão do passado, visão do futuro. Se leva atrás, visão da frente. Até porque eu mato no momento. Se prepare, exterminador do presente. Oh! Sou bem, eu sou mais um mundano, um mero ser humano Realmente a Rússia faz a guerra, mas as armas Estados Unidos estão dando Então pô, oh. não esquece quem tá causando Não esquece que a mídia te vende o falso Não esquece que quando você tenta dar um passo maior que a perna Você tropeça nos seus passos passo oh. maior que a perna, minha rima é mais moderna A sua é atual Sabe por que eu dou um passo maior que a perna? Porque eu rimando é maratonista profissional oh. Oh. Ah, na humildade, você falou que ganhou dele no coliseu, mas ele es paga minha passagem. Eu mostro que é a rima de verdade. Calma. Você falou que tá correndo igualzinho um medalhista profissional. Eu tô no coach, sou tipo o Bolt Começo perdendo, mas sempre venço no final. Uou! Uou! Máximo respeito, cê é um dos melhores de São Paulo, cê foi eleito Mas hoje a medalha de ouro tá no meu peito peito, a, a resposta -a tá também. E é por isso que cê tá de hipocrisia Você é tipo o Luzemboche, cê tropeça quando você tá acabando Sou tua aposentadoria Sua rima é falsificada igual a Decathlon E é por isso que é que você vai perder Maratona, ciclismo, juntar triatlon São três formas diferentes pra eu vir te vencer oh. Pra eu vir te vencer? Aí amigo, deixa eu te falar Seu Titanic agora tá prestes a afundar Nessa modalidade você ainda precisa remar Aê, oh. mano, cê tá ligado Que agora eu te mando pra casa para na Decathlon comprar os equipamentos Porque eu sou o Wilson Bolt, nunca me esqueço da Varsia Demorou, oh. você falou de Titanic Mas você nem cachou no beat, isso é o que aparenta Na verdade você quer o Titanic Porque fica ver navio toda vez que você me enfrenta oh. Uou, Vamos levar o pé da letra? O conhecimento te oprime. Eu acho que você não é o navio, você é o barcos do Palmeiras que afundava seu time. Ah. E aí? Ah. Eles ouviram eu te matando a sangue frio. Pelo contrário, eu não encerrei a minha espada. Antigamente eu ficava vendo navios, mas hoje eu sou tipo Jonga, chego longe de Jangada. Aí, eu sou de... Pelo eu acho que depois de hoje cê tá louco. Aí você tá parecendo até um o náufrago, tomou tanta porrada que tá falando com coco. Oh, <risos> eu tava falando com coco, agora eu falo com coco. Porque cê falou mar, eu vou te acalmar. Hoje é o mar morto, mas que você pisou Tipo um mar morto, essa aqui é a batida, cê tem papo torto, a minha é criativa Você é mete louco, tem uma incentiva Dentro do mar morto, eu sou uma água viva. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Então vai chegar no final. Ele incentiva, falou que é água viva. Então eu sou Bob Esponja, te caço no meu quintal. Agora essa é minha viagem. Aí família, essa é mais uma água viva. Aluvicos, logo, amo luz aumenta minha contagem. Sou Bob Esponja, eu sou Bob Bunny e porque a manobra então paro para refletir. O Bob Esponja com um hambúrguer de siri, mas não tem a fórmula secreta de um MC. Que você é do Rio de Janeiro. Só que nessa batida eu já fico tudo. Você tomou o Cascudo e foi pro Rio de Janeiro. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Obrigado a todos pelo apoio.